E aí, pessoal, tranquilo? É, achei interessante gravar aqui é, uma aulinha, tá? É, eu tinha feito aí uma, uma aula ao vivo com vocês sobre é, produtos notáveis e achei importante trazer mais detalhes, ou seja, gravar alguns vídeos com mais detalhes, tá? E esses vídeos, eles... É, fazem parte aí do nosso mini curso de potenciação e radiciação. Então vocês estão vendo, né? A gente falou aqui da potenciação, a gente falou da radiciação, vamos falar dos produtos notáveis e fatoração, tá bom, pessoal? Então todo esse pacote aí eu incluí no mini curso de potenciação e radiciação, tá bom? Então é, na aula de hoje... Eu vou falar com vocês aqui, vou trazer para vocês o quê, pessoal? O quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá? Eu ia falar aqui do produto da soma pela diferença, porém, eu vou deixar para a próxima aula e a, acompanhar do produto da soma pela diferença. A gente vai falar ali, ó, ainda, né? Do cubo da soma, o cubo da diferença, a soma e, e, e diferença né, de dois cubos, produto de Steven e a identificação de um produto notável, tá, pessoal? Então, são esses tópicos que a gente vai trabalhar com os produtos notáveis. É um assunto extremamente importante, eu vejo o produto notável como a simplificação, na verdade, a tabuada, tá? A gente consegue enxergar uma simplificação, por exemplo, eu tenho um número dividido por outro, uma fração, por exemplo. É, muita gente tem dificuldade em encontrar um número que divida rápido o numerador e o denominador. Essa dificuldade está principalmente onde, pessoal? Na tabuada, tá? Quando a gente conhece a tabuada, por exemplo, do 9, do 8, conseguimos simplificar muito mais rápido. E os produtos notáveis têm essa pegada também. Quando a gente enxerga um produto notável ali, é, é, esse, essa visualização rápida pode e vai facilitar a sua vida muitas vezes, tá? Porque aí você consegue simplificar alguns problemas e simplificar a sua vida quando está resolvendo ali problemas de matemática que caiam, que apareçam os produtos notáveis, tá? Então, a, os produtos notáveis têm essa pegada. Você precisa entender, você precisa enxergar o produto notável, tá bom, pessoal? Então, é uma aula interessante, é uma aula que não dá para deixar de lado, faz parte da matemática básica, da álgebra básica, tá? E isso aí, é... essa importância eu enxerguei disse eu vou lá trazer para o pessoal. Eu gosto de dar aula, né? Então, eu, eu vou montar essa, essa sequência de aulas também sobre produtos notáveis e, e um material assim que, que eu goste. Tá? Então eu estou fazendo com muito gosto, espero que vocês gostem. Aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever no canal, que semanalmente eu vou disponibilizar aqui vídeos novos para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos lá, porque eu ainda vou complementar um pouco aqui com o nosso triângulo de Pascal. É, eu, eu já trouxe para vocês, abordei um pouco o triângulo de Pascal aqui, mas foi uma aula superficial, então eu vou complementar um pouco mais hoje para você entender os sinais ali, por que aparecem aqueles sinais ali nos produtos notáveis, principalmente na soma e na diferença, é, o quadrado, né, é, da soma pela diferença e a diferença de dois números. Também o cubo, a gente vai ver que o, o nosso triângulo de Pascal ajuda demais, beleza? Então, depois da vinheta, a gente inicia mais uma aula. E aí, pessoal, primeira coisa que a gente vai falar aqui, o primeiro grande detalhe, o quadrado da soma e diferença, né? e da diferença de dois números. Então, aqui, na álgebra, a gente costuma utilizar letras para expressar números. Então, eu tenho aqui dois números somados elevado ao quadrado. Aí você vai perguntar, tá, mas se eu tivesse, por exemplo, 2 mais 1 elevado ao quadrado, não era melhor eu somar 2 mais 1 é 3, 3 elevado a 2 é 9, não é isso? É, só que a gente consegue também resolver essa expressão aqui da seguinte maneira. Ó. Eu pego 2 mais 1 e multiplico aqui por 2 mais 1. Utilizo é, essa expressão aqui, é, resolvo essa expressão utilizando a propriedade distributiva. Né? Generalizando com letras, ou seja, para dizer para você que eu posso fazer isso com qualquer número, eu posso fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui a soma de dois números quaisquer, então, eu tenho aqui o A e o B. E esse a e b, se a gente for aqui desenvolver esse produto aqui, tá? essa potência, a gente teria a mais b multiplicado por a mais b. Não é isso, pessoal? Isso aqui, se você utilizar aqui a propriedade distributiva, vou utilizar outra cor aqui, ó, eu vou pegar o A e multiplicar pelo A. Isso aqui vai ser igual a A elevado a 2. Eu vou pegar o A e multiplicar por B também. Ó. Então, esse A aqui ele vai multiplicar aqui por nosso B. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó. Então, esse A ele também vai multiplicar por B. Então, vai ficar A, B. Não é isso, pessoal? Agora eu vou pegar o B vou multiplicar por A e vou pegar o B e multiplicar pelo B. Então, B vezes A é B vezes A, ou AB, pois a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? E B vezes B é igual a B ao quadrado. Eu tenho aqui, então, pessoal, b ao quadrado. Então, resumindo, eu tenho a ao quadrado mais, aqui eu tenho dois fatores, é, dois produtos né, envolvendo A e B. Então, eu tenho aqui 2 vezes A vezes B, não é isso? Mais b ao quadrado. Então, olha só que interessante, e muita gente começa a enxergar é que esse produto aqui, que é um produto notável, a gente tem um produto aqui tá, que é muito comum de aparecer, principalmente quando você for estudar ali equações do segundo grau, funções tá, é que é, entender esses produtos aqui facilitam, é, ter esse entendimento vai, vai facilitar muito a sua vida, tá? Então, ó, observe aqui, e, e, e um detalhe importante que a gente pode agora é, é, aprender, tá? Muita gente acaba decorando isso aqui, e eu acho que utilizar o triângulo de Pascal pode facilitar a sua vida. Porém lembrar desse grande detalhe que eu vou falar aqui para vocês agora, é de grande valor, tem grande é, é, possibilidade de você usar ele, tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui o seguinte, pessoal, toda vez que eu tenho a soma, o quadrado da soma de dois números, que é a diferença da soma de, do, dos quadrados de dois números, né? Se eu tenho a soma dos quadrados, a soma dos quadrados de dois números é isso aqui, ó, a soma dos quadrados, se eu tenho o quadrado da soma de dois números, então, é essa situação. A diferença, ou o quadrado da diferença de dois números, é essa situação. A diferença dos quadrados de dois números, então, eu tenho aqui ó, a, diferença, ó, a diferença dos quadrados de dois números. Então, veja que essas situações são totalmente diferentes e a gente precisa diferenciar para interpretar algumas questões que aparecem, tá, pessoal? Então, é, vocês têm aqui o nosso primeiro produto notável. E você vai ver que é, aplicando essa mesma situação, desenvolvendo da mesma forma que a gente fez aqui, essa expressãozinha, a única diferença vai ser esse sinal aqui. Ó. Vou até colocar aqui, ó. esse menos aqui, ó, tá, pessoal? Ele vai aparecer aqui. Então, resumindo, o que eu quero falar para vocês é o seguinte... A gente não precisa ficar perdendo tempo em desenvolver, tá? Porque dependendo da expressão pode se tornar um pouco mais complicado. A gente não precisa ficar desenvolvendo aqui o nosso, a nossa potência, tá? Onde tem uma soma ou a diferença de dois números. O que, é que a gente pode lembrar na hora? O resultado sempre vai ser o mesmo, pessoal. O quadrado do primeiro, aí aqui entra um porém. O primeiro número é sempre esse daqui, ó. Esse número aqui, tá? E o sinal que está à esquerda dele faz parte dele. Se aqui tem um menos, então o menos vai entrar no pacote do primeiro número. O segundo número, pessoal, a gente vai considerar apenas um número, tá? Muita gente se confunde aqui. O segundo número é apenas esse número aqui. Ó. Esse sinal aqui não vai fazer parte dele. Para isso que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então, ó, o segundo número é apenas o, esse número. Por quê? Porque esse sinal vai entrar já na nossa regra que eu vou falar para vocês agora. Se eu tenho a soma de dois números ou o quadrado da soma de dois números, eu vou sempre resolver essa continha como? Pegando o quadrado do primeiro número, que vai vir com o sinal que está à esquerda dele, mas então, pessoal, esse mais aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, mais duas vezes o primeiro número, vezes o segundo número, que é B, mais, então, essa, esse mais aqui vai ser sempre, tá? Mais o quadrado do segundo, tá bom? Vocês já vão entender por que esse mais aparece, porque esse primeiro aqui é sempre positivo. Eu vou explicar a vocês lá no triângulo de Pascal. Beleza? Então, ó, o que vai ser nessa aula aqui ainda, pessoal? A diferença dessa expressão, dessa expressão aqui, dessa outra, está apenas no um sinal, ó. Esse sinal que aparece aqui, ele vai ser o primeiro sinal aqui da nossa é, expressão algébrica, tá? Então, se aqui eu tenho mais, então o primeiro sinal vai ser mais. E o último sempre vai ser positivo, tá bom? Sempre vai ser um sinalzinho de mais ali. Esse sinal de menos vai aparecer aqui, ó. Perceba que a sequência é sempre a mesma: o quadrado do primeiro, mais ou menos, dependendo da sinal, dependendo do sinal que está aqui duas vezes o primeiro número, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem que pensar dessa forma, tá? Então, ó, utilizando esse exemplo, eu tenho dois exemplos para trazer aqui para vocês, vamos resolver essa continha aqui, ó. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, ó. O primeiro número, ele traz com ele, ó, tá? Traz com ele quem? O sinal que está com ele aqui. O segundo número, pessoal, ele não vai... A gente não vai levar em consideração esse sinal aqui. Porque se tivesse menos, tá? a gente apenas iria mudar esse sinalzinho aqui. ó. Se tem mais, o sinal de mais vai entrar aqui, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Vamos desenvolver essa expressão aqui. Eu tenho o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Menos 2x, é o quadrado dele, tá aqui. Mas, então, ó, o primeiro sinal aqui é mais duas vezes, que é da fórmula, que é da nossa regra, que a é interessante lembrar e visualizar isso. Duas vezes quem, pessoal? O primeiro número, que é menos 2x, vezes o segundo, que é 3y. Observe que tá? a gente considerou apenas o 3y aqui. Se focasse mais, não ia fazer diferença, mas é interessante pensar assim. Tá? Agora, fazer o quê? Mais o quadrado do segundo. Ó. O segundo é 3y, então, todo ele elevado ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, desenvolvendo isso aqui, ficaríamos com o quê? Menos 2 elevado a 2, isso aqui é 4. É isso? Menos 2 vezes menos 2 é 4. E x elevado a 2 é x ao quadrado Isso aqui a gente aprendeu nas propriedades de potenciação, que a gente viu nessa playlist. Então, eu tenho aqui, ó, agora, fazendo o jogo de sinal, já que eu tenho um produto envolvendo três números, ó, três fatores, né? Então, eu vou pegar o sinal dos três primeiro. Mais com menos é menos, menos com mais é menos. Então, eu vou colocar o um menos aqui, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é igual a 12, beleza, pessoal? E 12xy, então, eu tenho aqui duas incógnitas que são diferentes, então, fica uma multiplicada pela outra, mais quem? 3² é 9 e y y² é y vezes y, é y². Então, pessoal, eu tenho aqui ó, a nossa expressão, tá? Que resolvemos utilizando essa formulazinha aqui, tá? Eu vou resolver com vocês mais um exemplo agora, Onde esse sinal aqui é negativo. Fica aí que a gente já vai ver, tá? Olha só, pessoal. Agora a gente tem uma situação diferente. O sinal aqui, ele é o quê? Negativo. O sinal que está entre os dois números é negativo. Então a gente vai aplicar com a fórmula. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então quem é o primeiro número? Primeiro número, menos a dividido por 5. Então, ó, primeiro número, quadrado do primeiro. Vou colocar aqui, ó, quadrado do primeiro menos, é aquele menuzinho que está ali, pessoal destacado, menos duas vezes o primeiro, que é quem? Menos a dividido por 5. Veja que o sinal do primeiro número vem junto com ele. Agora, mais, ou melhor, o primeiro vezes o segundo, quem é o segundo? B. Olha, o sinal não veio aqui porque ele já está aqui, tá? Mais o quadrado do segundo, que é B. Então, desenvolvendo isso aqui, a gente ficaria com menos a, Elevado, tá? Então toda essa expressão na realidade vai ficar positiva porque o nosso expoente, ele é positivo, certo? Então se aqui é negativo ou positivo, o resultado vai ser positivo. A gente viu isso. A elevado a 2, isso aqui, claro, porque a gente tem a menos a dividido por 5, multiplicado por menos a dividido por 5, pessoal. Menos com menos é mais, né? Então por isso vai ficar positivo. A vezes a é a ao quadrado, tá? E 5 vezes 5 é igual a 25. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, menos, com menos é mais, mais, é, com mais é mais. Então, fica aqui, ó, mais 2 vezes A é 2A, vezes B, 2AB. Então, eu tenho 2AB dividido aqui por 5, mais B ao quadrado. Então, observe que o segundo número, ele não trouxe o sinal dele. Eu estou falando isso porque muita gente se confunde, tá? Utiliza a regra, ou seja... Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Utiliza essa regra e ainda com o segundo número acaba trazendo o sinal do segundo número, tá? Considerando esse menos aqui com o nosso b, tá? Com o segundo número. Não é, porque o sinal aqui já entrou nesse sinalzinho aqui, tá? Lembrem disso, porque eu já vi muita gente se confundindo, tendo essa dúvida, por isso que eu estou trazendo aqui, porque pode ser a sua dúvida, tá? Só que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem rápida também, pessoal, é, para a gente não se preocupar mais com esses sinais, como triângulo de Pascal. Olha só que interessante. Eu vou usar o triângulo de Pascal e, só lembrando a montagem dele, eu já trabalhei aqui com vocês, a gente pode montar o triângulo de Pascal da seguinte maneira, pessoal. Eu vou colocar aqui ó, infinitos zeros, o 1 primeiro, com infinitos zeros aqui, ó posso colocar infinitos zeros ou uma certa quantidade apenas para somar. Depois eu vou descartar todos esses zeros. tá? Infinitos zeros para a esquerda, infinitos zeros para a direita, na primeira linha. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, é, entre esses dois números, entre a, a cada dois números, eu vou colocar um número que é a soma dos que está em cima. tá? Zero mais um é igual a 1. Um. 1 um mais 0 é igual a 1. Um. 0 mais zero é igual a zero. Zero mais zero é igual a zero. Beleza. Então, a gente poderia completar aqui um zero aqui, um zero aqui, tá? Porque agora vai ser só zeros e zeros. E daqui da mesma forma, zero mais um é igual a um. A gente vai colocar sempre o número entre os dois que estão em cima, tá? Um mais um é igual a dois, um mais zero é igual a um. Zero mais zero é igual a zero, zero mais zero é igual a zero, certo? Um mais dois, ou zero mais um aqui, ó, é igual a um. Um mais dois é igual a três, um mais dois é igual a três, um mais zero é igual a zero, ou igual a um, certo? E aqui eu vou completar com zero, já completava... A gente não vai fazer diferença esses zeros aqui. Eu vou apagar e você já vai começar a enxergar o nosso querido triângulo de Pascal, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre o triângulo de Pascal, pessoal, lá nos números binomiais. Só que não é tópico dessa aula, porém, esse triângulo ele tem uma importância e a gente, que eu, eu acho muito importante, tá? Eu acharia muito importante a gente não trabalhar o triângulo de Pascal só nos números binomiais, porque ele tem uma, uma, certas propriedades que são extremamente importantes, e uma delas está aqui, a gente vai aplicar aqui agora. Quer ver? Pessoal, olha só, se a gente somar, é, só para a gente lembrar um detalhezinho, se a gente somar os números que estão nas linhas aqui, em todas as linhas, esse triângulo ele é infinito, tá? Em todas as linhas, vocês vão ver ó, que é, a soma sempre vai ser quem? Aqui é vai ser o próprio 1, aqui 1 mais 1 é 2, aqui, pessoal, 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é igual a 4, não é isso? Aqui vai ser igual a 6 mais 2 é 8. E você vai ver que vai ser sempre uma potência de 2. Então, aqui o que a gente tem é 2 elevado a zero. Aqui eu tenho 2 elevado a 1. Eu tenho aqui 2 elevado a 2. E eu tenho 2 elevado a 3. Eu estou fazendo isso aqui para vocês enxergarem o seguinte. Ó. A gente consegue usar o triângulo de Pascal aqui agora. Vou ver um pouco para direita aqui, mas está conseguindo enxergar. Né? É, a gente consegue é, é, resolver, é, utilizar o triângulo de Pascal é, enxergando da seguinte maneira. Ó. Essa linha aqui é a linha, é o resultado das potências onde os expoentes é, são iguais a zero. Quer ver? Se eu pegasse aqui, por exemplo, o A mais B, ó, vou pegar aqui o A mais B e elevar a zero. Esse resultado, pessoal, sempre vai ser igual a 1. Olha só, então essa linha aqui tá, é o coeficiente, é o resultado dessa de qualquer soma ou diferença, tá? onde o expoente é zero, a gente chama de linha zero. Tá? E se eu pegar o a mais b agora, ó, o a mais b, olha só que interessante, o a mais b e elevar a 1, eu vou estar na primeira linha. Olha só o que, que vai dar, a mais b é igual a a mais b. Pessoal, esse 1 e esse 1 aqui são exatamente ó, os coeficientes de a e de b. Olha só que interessante, se você pegar agora a linha 2, que é o nosso exemplo aqui, que a gente vai aplicar agora, e vocês vão ver que... Esse triângulo ele é mágico. Por quê? Porque a gente vai conseguir resolver agora um, qualquer potência que aparecer aqui. Ó, potência é, expoente 3, expoente 4, expoente 5, expoente 10. Eu vou conseguir resolver de uma maneira bem mais rápida conhecendo o nosso triângulo de Pascal. Quer ver, pessoal? Então, ó, qual é o coeficiente para a linha 2, quando o expoente é 2? Quando o expoente é 2, os coeficientes serão 1, 2 e 1. Já vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Ó. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes. Ó, 1... 2 e 1. Um. E você não vai mais se preocupar com os sinais. Ah, é menos? Começa com mais? Não se preocupe com isso, porque a própria é, o próprio desenvolvimento aqui já vai dar já vai mostrar o sinal para você. Quer ver? Olha só. Eu vou colocar aqui agora como. O que é que eu vou trabalhar? Vocês só precisa lembrar disso. Primeiro, da linha que a gente está trabalhando, do expoente que a gente está trabalhando. Vou utilizar os coeficientes 1, 2 e 1, se, é, se a linha é 2, se o expoente é 2. E vou representar aqui, ó, vou utilizar os coeficientes que são o primeiro número e o segundo número vindo com um pacote completo, com os sinais também, os sinais que estão à esquerda dele o primeiro número, eu vou até marcar aqui, ó o primeiro número é o menos a dividido por 5 e o segundo número, eu vou marcar com a cor diferente aqui, ó é o menos b, pessoal. Então o, o sinal ele vai com o pacote. Então agora a gente tem o primeiro número e o segundo número. E a gente não vai mais ter preocupações aqui com sinais. A gente tá trazendo todos os números para cá, tá? Então eu tenho aqui, ó. Quem é o primeiro número? Menos a. Vou colocar aqui, ó. Menos a. Dividido por 5. Quem é o segundo número? Menos b. E pessoal, vai ser ele sempre em todos os fatores aqui, ó. Menos 5, né? Menos a sobre 5 menos b. Aqui também, ó. Menos a. Sobre 5 e menos B. Show de bola! Veja que eu não estou utilizando nenhum sinal entre esses fatores, porque o próprio desenvolvimento vai nos dar o sinal. Tá bom, pessoal? Então, agora, o que, é que a gente precisa lembrar? Olha só, toda vez, tá? Toda vez... O sinal do primeiro número, melhor, o expoente do primeiro número, sempre começa com o expoente que está aqui no nosso produto, tá? Na, no, no nosso, na nossa potência. Se o expoente é 2, o primeiro número vai começar com 2. E a gente subtrai uma unidade a cada fator do primeiro número. Então, 2 menos 1 um é igual a 1, um, 1 um menos 1 um é igual a zero. Detalhe importante para você saber se você está indo certo. Sempre o primeiro número começa com o expoente que está aqui e acaba com zero. Sempre e o segundo número ele vai é o contrário ele vai começar com zero e você vai somando uma unidade sempre ó começa com zero zero um dois então você tem aqui ó zero e acaba com dois sempre o segundo número detalhe importantíssimo também pessoal se o expoente é dois a gente vai ter três, três fatores tá que é o que está acontecendo aqui ó você tem um fator aqui melhor é um produto com três fatores aqui ó então vocês têm aí ó três produtos acontecendo tá 3 coeficientes. Ó, se o expoente é 2, 1, 2, 3 expoentes. Se o expoente é 3, você vai ter 4 é, coeficientes. Tá? Isso aí é bom lembrar também. Show de bola. Então, agora, desenvolvendo isso aqui, pessoal, o que é que vocês vão fazer? Então, agora, é fazer o um joguinho de sinal aqui. 1 um multiplicado por todo mundo aqui. Eu posso até não considerar esse 1, um porque ele é o um, ele é um elemento neutro da multiplicação, certo? Então, eu não vou considerar. Ó. Menos a sobre 5 elevado a 2 é igual a a sobre 5. Menos b, qualquer número elevado a zero, é 1. Então, já era, ficou aqui apenas o A sobre, ou melhor, A elevado a 2 sobre 25, né, pessoal? Então, a gente tem que desenvolver aqui também, ó, positivo A elevado a 2 sobre 25. Aqui, como é que vai ficar, ó? Eu tenho elevado a 1 elevado a 1 aqui, multiplicando todo mundo, isso aqui vai ficar positivo, né? Olha só, então, mais 2 vezes A vezes B vai ficar 2AB, dividido por 5. E aqui, ó... Aqui vai ficar 1, vai dar 1, certo? Vai dar 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. E aqui, ó, menos b2, ou seja, vai ficar mais b elevado a 2. E aqui estaria o nosso resultado da primeira expressão. Interessante ou não, pessoal? Vocês vão ver que com o três 3 a gente pode aplicar isso aqui também. Então vocês vão ver, ó a² por 25 mais 2ab por 5 mais b². Observe que é exatamente a continha que a gente fez aqui. Ó. O resultado é o mesmo, tá? Só que a gente não precisou ficar aqui lembrando o que a gente precisa lembrar, e é o conselho que eu dou, é o triângulo de Pascal que você vai usar em outros momentos aqui. Então, é mais importante utilizar ele, e a gente vai utilizar em outros assuntos, tá? É, e, claro, lembrando também do que a gente fez agora, até agora, tá? O quadrado primeiro, menos ou mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado segundo. É importante lembrar dessa expressão também. E aqui, pessoal, o que, é que a gente pode fazer? A mesma coisa. O expoente é 2? É. Então, eu vou colocar os coeficientes 1, um, 2 e 1 um aqui. E agora eu vou fazer o quê? Ora, vou pegar aqui o primeiro número, que é menos 2x, o segundo número, que é mais 3y, então eu vou colocar só 3y aqui. Aqui, da mesma forma, menos 2x e 3y. Aqui, menos 2x e o nosso 3y. Beleza, coube aqui. Então, o que, é que a gente vai ter agora, pessoal? Primeiro número, a gente vai fazer o quê? O expoente que está aqui, ó. Então, 2, aqui eu vou subtrair uma unidade, e 0. E aqui, 0, 1 um, e 2. Eu prometo a vocês que na, na, na, segunda, na segunda atividade que vocês fizerem aí, sozinhos, né? É bom, é interessante fazer sozinho, vocês vão pegar essa prática rapidinho, tá? Não vai ter mistério. Então, a gente tem aqui agora, ó, 4 x quadrado, tá? Aqui vai ser 1. Um, Aqui eu tenho, ó, menos é, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar menos 12xy. Observe que não tem sinais aqui, ó. O sinal ele surge exatamente da operação que está acontecendo aqui. Aqui vai dar zero e ficou mais 9y². Olha só que importante, pessoal, tá? Então, usando o triângulo de Pascal, a gente resolveu e a gente entendeu isso aqui que é mais importante, que não sei se vocês enxergaram. O porquê esse primeiro número sempre dá positivo? Por quê? Porque ou ele vai ser 1, um, ou o expoente aqui, ó, pessoal, é par. tá? Porque o expoente é par? O fato do expoente ser par vai deixar o nosso fator aqui, a nossa potência, sempre positiva. Tá? Então, é por isso que esse primeiro número aqui é sempre positivo. E o segundo, ele sempre vai ser o sinal oposto, porque os expoentes são ímpares. Tá? Então, observe que o menos que a gente utilizar lá na fórmula, tá? ele vai acabar... É, se unindo com o sinal que está aqui, que sempre vai ser o mesmo, já que os expoentes são ímpares. Tá? Então, o sinal aqui ele vai acabar sendo invertido dependendo é, da expressão que a gente está trabalhando. Tranquilo, pessoal? Então, onde tem expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. É por isso que em algumas aulas, e eu até trouxe para vocês, a gente fica intercalando. Primeiro positivo, segundo negativo. Porém, com o triângulo de Pascal, a gente não precisa ter essa preocupação. E é por isso que eu achei interessante trazer, falar um pouco mais do triângulo de Pascal aqui, para vocês entenderem um pouco mais desses detalhes. Tá bom? Eu espero aí, pessoal, que vocês tenham gostado da aula. Uma aula assim que eu achei importante trazer para vocês. Todos esses detalhes. Na próxima aula, a gente vai falar do cubo. Né? Ainda tem o produto da soma pela diferença, mas vamos falar aqui também do cubo, da soma e o cubo da diferença. E o triângulo de Pascal também vai ajudar vocês nesses detalhes. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!